Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo para vocês falando de algumas dúvidas que eu recebo não somente aqui nos comentários dos vídeos no YouTube, mas como também lá no Instagram, até no TikTok, sobre o desbloqueio do Nintendo Switch. Eu separei para vocês... 12 perguntas, quais eu achei mais interessante e são as dúvidas frequentes que eu recebo de vocês. Então, bora para as perguntas. Se um amigo meu tiver o um Nintendo Switch desbloqueado e ele me compartilha a conta dele, eu consigo jogar os jogos desbloqueados dele sem eu ser banido? Olha só, galera. Quando você tem um Nintendo Switch desbloqueado, existem duas partições, a desbloqueada e a bloqueada. A desbloqueada ela é totalmente offline, ok? Até tem um jeito de você conectar em alguns servidores do Discord para jogar com os amigos. Mas ela não tem compartilhamento ou acesso à internet de forma alguma Ou seja, não é uma conta online que vai ter os jogos todos ali da forma desbloqueada Que você pode compartilhar com alguém não, não, isso não existe no desbloqueio do Nintendo Switch Você vai ter ali uma partição do seu Nintendo Switch desbloqueada E ali é uma coisa pessoal, só cada um vai ter a sua Não tem como compartilhar essa conta Porém, se seu Switch é desbloqueado e você quer compartilhar a conta na parte da Cisnend, que é onde é oficial, onde é bloqueado, ali você consegue normalmente, a parte bloqueada, jogos oficiais. Desbloqueados? Não. Posso atualizar o sistema da Cisnend, baixar o Fortnite e jogar? É, essa pergunta veio falando do Fortnite, mas eu recebi de outros jogos, de outras perguntas. Galera, olha só. Para você jogar online, você precisa jogar os jogos originais e oficiais. Ou seja, na Cisnend. Então se a sua Cisnend, que é a parte oficial, está pedindo atualização para que você jogue online, você antes tem que atualizar a parte do desbloqueio, a Nand para aí sim você fazer o update da Cisnend, aí você pode jogar online normalmente a Sysnand, como eu já disse, ela é totalmente dependente da nand que é a parte desbloqueada, isso não vai te dar ban. Se você fizer o desbloqueio da forma certinha, Cisnand é como se fosse uma partição do seu HD, você não vai ter problema nenhum, você vai jogar todos os seus jogos normais e consegue jogar online normalmente, jogos oficiais. Quanto foi para desbloquear? Galera, quando eu desbloqueei, eu paguei R$ 1.200, mas isso foi em 2022, no começo de 2022, se não me engano, ou 2021, não consigo me lembrar certinho, mas foi R$ 1.200. Mas isso tudo tem a ver com questão de dólar, chip e mão de obra e, claro, com quem que você vai fazer o desbloqueio. Se ele vai garantir para você, caso o seu Nintendo Switch exploda na mão dele enquanto ele tá fazendo ali um serviço, se ele vai garantir te dar outro ou não. Então, vale levar isso em consideração. Quando desbloqueia o Nintendo Switch Lite ou qualquer outro, né? Todos os jogos ficam de graça. Você consegue baixar de formas alternativas, né? Então... Onde você comprou seu Switch? Galera, eu recebo muito essa pergunta, é uma pergunta muito simples, mas recebo demais, então eu fiz esse vídeo para falar para vocês. Eu comprei, se não me engano, na Magazine Luiza ou no Ponto Frio, mas isso não faz diferença, Nintendo Switch, novo, V2 como o meu, ou OLED, tanto faz, qualquer loja que você comprar, eu não comprei desbloqueado, eu comprei ele numa loja oficial, como qualquer uma loja que você quiser comprar, Mercado Livre, qualquer uma, e aí você manda desbloquear um técnico de confiança. Micro SD da Nintendo Switch SanDisk, o micro SD não precisa ser da Nintendo, tá? Vocês sabem que existem uns micro SDs aí, que eles são da própria Nintendo, tem uns até com o do Mario, tem do Zelda, mas eles são muito mais caros, é só por questão de tema, não precisa ser, precisa ser um micro SD de qualidade e testado. Cuidado para não comprar aqueles da barraquinha de Ontera por por reais que não vai rolar. Tem como fazer um desbloqueio via software em todas as versões do Switch? Não, desbloqueio via software só funciona nas primeiras versões do Nintendo Switch, do Switch normal de base V1. Não tem como fazer nem no Switch Lite, nem no Switch OLED e nem no Switch V2. Não tem como. Queria essa loja paga que você falou. Se vocês querem o contato da pessoa que faz loja paga, como já falei, é um servidor do um rapaz. Me chama no Instagram que eu passo, eu não vou colocar o número dele aqui nos comentários. Eu nunca nem perguntei se poderia, mas acho que não fica muito legal, né? Mas aí vocês me chamam no Instagram eu passo o contato deles. Lembrando, eu não sou o dono do servidor, eu só indico uma pessoa no qual eu também procurei. Porque ele também tem jogos retrô, tá? Eles não tem só jogos de Nintendo Switch, mas tem jogos de emulador e pra mim foi interessante. Como funciona o desbloqueio? É um chip que vai no console soldado, isso falando dos... V2, OLED e Lite, ele é soldado esse chip. E aí, de alguma forma, ele desbloqueia o console. Tecnicamente, eu não vou saber explicar para vocês. No V1, é feito meio que um curto ali no Joy-Cons. E aí, consegue fazer uma, uma coisa, desbloqueia. E aí, é por software também, os detalhes técnicos. Infelizmente, eu não vou saber responder. Os jogos que, tinha, que eu tinha comprado quando bloqueado, ficam no console depois de desbloquear? Foi isso que eu entendi nessa pergunta. Olha só, depois que desbloqueei, eu tive que baixar todos de novo na Cisne. Porque você meio que perde algumas coisas que estão tá no console. Pelo menos o técnico que eu fiz comigo, fez com uns, alguns amigos meus que fizeram com esse mesmo técnico. Tudo que estava no console se perdeu e teve que baixar de novo. Mas se você comprou jogos da Nintendo Shop, ou seja, jogos digitais. É só você ir lá e baixar na Cisnand normal que vai tudo funcionar normalmente. Não vai mudar nada. É só baixar de novo. Mesmo no modo de desbloqueio Cisnand. Eu perco 64GB que vem no OLED se eu for comprar e jogar o jogo original? Sim. Isso, baseado no desbloqueio quando eu fiz lá em 2021, 2022, você perdia a memória interna. Você vai ficar com todo o sistema do seu Switch no cartão SD. E, na verdade, eu não sinto muita diferença. Claro, é bom sempre você ter um cartão SD maior se você pensa em colocar milhares de jogos e vai jogar todos ao mesmo tempo, né? Uma pergunta, jogos lançamentos sai antes da data prevista no Team Foil? Olha só, muitos saem antes sim do lançamento de forma alternativa eles saem aí ficam liberados para galera assim como alguns jogos vazam aí de jogos de outras plataformas também vazam mas o Nintendo Switch uma grande parte deles que eu tenho visto que estão no hype assim eles vazam antes da hora mas não é garantido tá não é garantido é maioria sim mas de novo garantia zero pode pode ser que sim pode ser que não bom galera essas foram as principais perguntas que eu recebo e se você gostou, deixa um like aí para me ajudar, um like é uma gorjetinha, é só um clicar aí no like aí, se inscreve se você curte esse tipo de conteúdo. Espero que tenha ficado claro essas perguntas e respostas que eu escolhi aqui para vocês, se vocês tiverem mais perguntas deixem aí nos comentários. Muito obrigado, valeu, tamo junto, fui!